Boa noite a todos, todos do salão, todos de casa. Tem alguém que é a primeira vez que está visitando a nossa casa? Então sejam todos muito bem-vindos. A preleção hoje é por minha conta. Meu nome é Adilson e sou um trabalhador da casa. Antes de iniciarmos a preleção, vamos tentar oxigenar um pouquinho o nosso cérebro, o nosso coração. Então vamos respirar, aspirando profundamente fechando nossos olhos... soltando bem devagar... mais uma vez... e assim... já equilibrados e serenos... com os pensamentos elevados... vamos agradecendo aos irmãos de luz que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa fazendo assim a higienização, proteção e defesa para os trabalhos da noite. Vamos agradecendo pela semana que tivemos, pelas bênçãos que recebemos, por alguns problemas e dificuldades encontrados, que esses sempre nos auxiliam na nossa elevação, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, que possamos assim agradecer também ao nosso anjo de guarda, esse amigo inseparável, que sempre está ao nosso lado, sempre nos inspirando as melhores coisas, que paremos cada vez mais para ouvi-lo e vamos pegar em suas mãos e caminhar juntos, pois ele sempre quer o melhor para nós. E nessa jornada encontramos o Dr. Bezerra de Menezes e Dr. André Luiz, esses veneráveis mestres que nos ensinam o quão importante agirmos com humildade que possamos conduzir os nossos dias dentro desses preceitos de humildade e nessa jornada chegamos até a nossa mãezinha Maria de Nazaré essa mãe amada essa mãe que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente e todas as vezes que perdoamos que pedimos perdão que nos perdoamos abrimos o nosso coração para o amor, esse amor incondicional que possamos levar a todos. Nos juntamos a mãezinha para chegar até o nosso mestre, nosso irmão Jesus. Esse mestre amado que há milhares e milhares de anos nos ensina o amor, que nos traz como seu principal mandamento amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que nos ensina que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos fosse feito a nós. Juntamos também a esse irmão para seguirmos a nossa jornada e chegarmos até o nosso pai, esse pai da vida, esse pai misericordioso, esse pai que nos possibilita acordarmos a cada dia e fazermos um novo e melhor anoitecer, esse pai que nos dá a possibilidade da reencarnação,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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Como a Maria Luísa nos falou, né? o tema de hoje é desapego aos bens materiais. Quando a gente fala em desapego aos bens materiais, nós vivemos um planeta que tudo hoje nos leva a consumismo. Tudo que a gente olha é consumismo. E qual é a figura que nós temos mais presente que a gente imagina com relação ao desapego aos meios materiais? Nós temos aqui, ó, São Francisco de Assis. Esse que se dispôs de tudo, de tudo. E diz a história que, em certo momento, o seu pai precisou fazer uma viagem e o deixou administrando os negócios da família. Francisco começou a ver as desigualdades, as necessidades do povo, dos pobres, dos leprosos que naquela época eram isolados de tudo. E o que, que ele fez? Ele começou a fazer doações, várias doações. Quando seu pai chegou, que viu tudo aquilo, chamou para que ele prestasse contas. O que, que ele fez? Se dispôs de tudo, não quero nada, largou herança, largou tudo e foi seguir o caminho de auxiliar o próximo. Mas significa o quê? Que nós também temos que deixar de tudo? Largar tudo e seguir sem nada? Não. Nós temos sim que pensar que muito do que supérfluo que nós temos, podemos ajudar muita gente. Então temos que pensar que temos que angariar sim, temos que ter conforto, temos que ter uma casa, temos que ter um lar, se possível um veículo, agora não podemos fazer que isso seja o fator principal para vivermos. E sem esquecer que, quanta gente está passando necessidade. Se hoje nós fizemos uma refeição, ou duas, quantas nem isso fez? Quantas pessoas tem fora passando fome? São muitas, muitas e muitas. Se cada um de nós pudermos dar um pouquinho do que temos, um pouquinho que seja, já vai ajudar muita gente. Isso a gente vai conseguir abrir os corações, auxiliar, levar amor. É um pouco que cada um faz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós temos um depoimento de Lacordaire, que foi em Constantino, em 1863. Onde ele fala sobre os desprendimentos dos bens terrenos. Ele diz o seguinte: Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu depoimento para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando os vossos, quando vossos cofres estão cheios... Não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa. Mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova a um apego que absorve todo o outro sentimento e paralisa os impulsos do coração, a distância, tanta distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhasses pelo vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositário e não proprietários, disso não vos enganeis. Deus vos emprestou deveis restituir e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não tenham necessário. Então veja, ele nos indica que não é pecado, não é proibido você ter. O importante é você saber distribuir. É cada vez mais você abrir os caminhos e poder auxiliar quem necessita. Será que eu preciso ter três, quatro, cinco carros? Ah não, mas eu posso ter? Posso. Desde que eu olhe e fale, puxa vida, eu vou ajudar quem está necessitando. Tem uma passagem do Evangelho que fala de Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu um homem riquíssimo na época, muito rico. Mas como que ele agia? Ele pegava uma parte da sua riqueza e distribuía para os mais necessitados. O pessoal ficou indignado quando viu que Jesus ia passar a noite na casa dele. Como você vai passar a noite na casa de um homem rico desse jeito? Só que ele colocou, ele falou, só que ele pega tudo que ele tem e divide aos pobres, ele auxilia. Então ele dá, ele faz com que o que ele tem se transporte em alimento, em saúde para todos. Então é isso que ele faz, ele auxilia. Tem uma outra passagem do evangelho, que é o óbulo da viúva, onde ele indica, ele mostra que muitos iam lá para fazer as suas doações. Então eles doavam o quê? Somente o supérfluo. E a viúva não tinha quase nada. O pouco que ela tinha, ela foi e fez a sua doação. Isso é o amor. Isso é a forma de levarmos o que cada um precisa. Então é importante a gente entender isso. Ah, muitas vezes a gente fala, puxa vida, mas ah, o espírito tem, tem que distribuir tudo, ele tem que dar tudo. Não, nós temos que ajudar sim e muito. Só que se nós tivermos um pouco e desse pouco pudermos retribuir, ótimo, maravilhoso. Quem não tem, ajude. Ajude sempre, faça o melhor. Eu sempre digo em toda prevenção, antigamente eu falava assim, eu não fazer o mal para ninguém já era o suficiente, mas não é. A gente tem que procurar fazer o bem. E como ele diz aqui, nós não levamos nada daqui. É simples, gente, eu vou em qualquer velório que vocês forem. O que, que tem ali naquele caixão? Um corpo. E esse corpo ele vai ser decomposto, nem vai ficar ali. Nós não levamos nada daqui. Aliás, levamos sim. Levamos o que fazemos de bem e o que fazemos de mal. Então, é o peso que nós temos na balança. O que fizemos de bem, vamos conseguir elevar na nossa vida futura, no nosso plano espiritual, vamos conseguir ter melhores condições. E o que fazemos de mal também. O que fazemos de mal vai ser pesado na balança e teremos que cumprir as nossas metas. Temos que pagar por isso. Isso é uma necessidade. Isso é o que temos que fazer. Então cada um de nós tem que parar e pensarmos. Puxa vida, quanta gente está passando por necessidade? Como fazer para auxiliar? E às vezes com pouca coisa a gente consegue ajudar. Não sei se vocês Observem vocês quando conseguem fazer algo por alguém. Veja no rosto de cada um o semblante de carinho, de amor que tem. Olha como que isso resplandece para a gente. Olha como você chega na tua casa e fala, puxa vida, fiz tão pouco e está me fazendo tão bem isso. Estou saindo daqui tão leve, tão aliviado. Isso que é o importante, é a gente distribuir. Não tem importância eu ter, eu posso ter. Desde que eu faça com que isso eu ajude aos outros. Nós pegamos lá Antônio Hermínio de Moraes. Quanto que ele tinha, a família até até hoje. Quanto que ele fez pela Santa Casa de São Paulo. Um homem humilde, simples, corria, fazia, ajudava. Quantos assim o faz? temos Chico Xavier. Se despojou de tudo um homem que, por tantos livros que escreveu, poderia ter tantas coisas. Nunca quis nada. Nunca teve nada. Não se importava com roupa, com nada vivia na humildade e conseguia ajudar tanta gente. Divaldo Franco, quantas pessoas ele auxilia. Olha só, olha quanto que se pode fazer, quanto nós podemos fazer pelo próximo, podemos ajudar. Depende só de querer. Querer, dar um pouquinho de nós seria o mais importante. E mesmo no Evangelho, nesse mesmo capítulo, ele traz assim, ó infelizmente há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna é o orgulho não é raro de ver o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com o um relato de seus trabalhos e de sua habilidade em buscar de ouvir ajudar e acabando por lhe dizer faça o que eu fiz segundo ele a bondade de Deus nada tem sua fortuna, só a ele cabe todo mérito, seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus o pode derrubar com uma só palavra. Então vejam, muitos ainda vivem assim. Muitos ainda acham, ah, mas eu trabalhei a minha vida inteira, eu construí, eu fiz. Ele que vai trabalhar, ele que vai fazer. Mas será que ele está tendo oportunidade? Será que ele tem oportunidade de fazer? Se o teve e não o fez, por que, que eu vou deixar de ajudá-lo? Porque ele não fez? É uma coisa minha, é o bem que eu estou fazendo a mim ajudando, auxiliando. Isso que nós temos que ter em mente. O bem não é para o outro, o bem é para nós. Jesus sempre nos disse, faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Então se fizermos o melhor para o próximo, isso vai retornar para nós, com certeza. Esse é o amor que temos que ter. Essa é a caridade que precisamos fazer. Então ser caridoso é levar uma palavra amiga, é auxiliar quem precisa. É poder estar ali ao lado, acompanhar como ele fez São Francisco de Assis limpou feridas dos leprosos, olha só. Olha que coisa. Quantas pessoas têm essa essa condição de ir fazer. Olha que maravilha de podermos auxiliar e levar um pouquinho do amor. E nesse mesmo capítulo ele conclui dizendo assim: Eis meus amigos, o que eu entendi vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: Sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, os fazendo servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo, e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrair com Deus. Então veja, sempre ele diz retribuir, distribuir. Nada é nosso. Se nós tivéssemos somente esta vida, essa encarnação, poderíamos dizer, ah, vai acabar amanhã. Mas não, nós vamos reencarnar. Nós vamos ter uma outra condição. Hoje nós não temos, amanhã podemos ter. Hoje nós não estamos fazendo bem, amanhã podemos fazer. Uma coisa é certa. O bem que levamos daqui, conseguimos trazer de volta o bem. O mal que levamos também trazemos de volta. Então, a grande importância é essa, distribuir. Poder fazer com que o pouco que temos auxilie alguém. Ou o muito que temos distribua para mais gente. Fazendo assim com que mais pessoas possam ter, passar menos necessidades. Possa ter um pouquinho mais de amor, de calor. E outra vez ele diz, né, o orgulho. Muitas vezes o orgulho nos impede de fazer muitas coisas. O egoísmo também. São duas chagas que muito difíceis de tirá-los e de extirpar-los do nosso coração, da nossa mente. Precisamos trabalhar cada vez mais para extirpar isso de nós. E para encerrar no Vivendo o Coração, no Vivendo o Evangelho, ele nos traz o seguinte, desprendimento. Você possui bens materiais? Pergunte a si mesmo se é capaz de algum desprendimento. Tem dinheiro guardado? É capaz de ficar com menos para ajudar o parente atribulado que perdeu tudo? Tem carro de passeio? É capaz de utilizá-lo para socorrer o desconhecido vítima de mal súbito na via pública? Tem veículo de transportes? É capaz de fazer um carreto de graça ao infeliz sem recursos e que precisa de condução? Tem telefone? É capaz de colocá-lo à disposição de vizinhos conscienciosos sem a contrapartida da tabela de preços? Tem estabelecimento comercial? É capaz de repartir melhor a comissão das vendas para melhorar o ganho dos auxiliares? Tem empresa industrial? É capaz de admitir o lucro menor para favorecer a situação dos empregados? Tem roupa apropriada a qualquer ocasião? É capaz de cedê-la ao amigo humilde com necessidade de comparecer a determinada reunião social? Tem biblioteca numerosa e variada? É capaz de emprestar o livro caro ao estudante pobre e responsável que não pode adquiri lo Tem poder de decisão? É capaz de renunciar à posição de prestígio para não cometer injustiça? Tem mandato de governo? É capaz de sacrifício pessoal para atender ao interesse comum? O desprendimento não depende de quantidade ou qualidade dos bens terrenos, mas da capacidade de entender que tudo bem procede de Deus e deve ser repartido. Não importa se a árvore está carregada de frutos ou se o ninho da galinha contém apenas um ovo. O importante é que estejam disponíveis e sejam úteis a quem precisar deles. Então é isso que eu queria passar para vocês. Vamos sempre procurar, pelo menos o supérfluo repassar. Pelo menos o que está nos sobrando, dar a quem precisa. Se cada um fizer isso, com certeza, muito menos gente vai estar passando necessidade. Então vamos novamente fechar os nossos olhos. Vamos aproveitar toda essa energia que aqui se encontra, juntamente com a espiritualidade que aqui se encontra, e vamos fazer as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor, de harmonia, equilíbrio, serenidade, saúde. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja no leite de hospital ou em suas residências, que possam se recuperar o mais breve possível. Vibrando também pelos cuidadores desses, quer sejam médicos, enfermeiros ou familiares, para que possam auxiliar cada vez mais essa cura. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nos asilos, que recebam muito amor e muita luz, que recebam um carinho, uma atenção. Vibrando também por todos os orfanatos, que possam receber amor, que possam se sentir amados. Vamos vibrando por todos aqueles que não têm um prato de comida para se alimentar, uma roupa para vestir, e muito menos um tete sobre suas cabeças. Que possam encontrar pessoas caridosas que lhes deem de comer, de vestir e, se possível, abrigá-los. Vamos vibrando pelo nosso Brasil. Por todo esse momento que nosso país está passando, que essas energias sejam canalizadas para o bem, que o amor reine e que todos possam se sentir amados e que possamos levar cada vez mais o melhor para os mais necessitados. Que assim seja, que tenhamos uma semana abençoada de muita paz e muita luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado.